Eu tomei rouco hoje, foi mal, minha <risos> carneta está ruim uns dias. Bom, eu decidi que devia fazer alguma coisa quando chegasse a mil assinantes. Ainda falta um bocado, tem, sei lá, dois assinantes na por semana, estamos com 722, eu acho. Mas não adianta fazer muito em cima da hora. Então eu vou fazendo logo, já vou colocar no canal. E eu fiquei pensando, as pessoas fazem muito essas promoções para ganhar assinantes que eu acho que não faz muito sentido no meu caso. Não faz muito sentido ficar acumulando assinante para fazer promoção, usar as pessoas que assinam o canal, sei lá, não faz sentido na minha cabeça. Então o que eu pensei em fazer? Pensei em fazer em vez de dar presente para fazer as pessoas assinarem o canal e aumentar rápido a quantidade de assinantes no canal, eu quero premiar mesmo quem curte o canal de verdade, quem realmente assina porque curte e quer acompanhar os vídeos. Então eu pensei em fazer o seguinte, em vez de fazer uma coisa que vale dinheiro, ah, vou pagar um jantar para alguém, vou dar um livro para alguém, um livro caro, vou dar um presente caro, vou dar uma câmera, sei lá, eu resolvi fazer o seguinte, eu vou sortear, quando chegar a mil, eu sorteio entre todos os mil que assinam o canal, aí mando mensagem pra pessoa, falando, olha, você pode escolher, é sei lá, 20 minutos de hangout, nós dois, pra gente bater um papo, tocar umas ideias, aí você pode decidir se quer que esse hangout fique só pra você, ou se pode publicar no canal, ou a gente se encontra, sei lá, um jantar, um almoço, um café, café é legal, hein? Um chá com bolinho, um café com chocolate com bolo, em algum lugar, se a pessoa for aqui do Rio. E eu acho que não vou sortear uma pessoa só não, vou sortear mais três. Basicamente isso que eu vou fazer quando chegar a mil assinantes. Se alguém tiver alguma ideia diferente, dá um toque aí, aí eu, nos comentários e a gente vê que eu faz outro vídeo, sei lá. A gente pensa em alguma coisa, já tem bastante tempo, já tem 278 pessoas para assinar esse canal e vai demorar meses, eu acho. É isso. Tchau, tchau. Esse não é vídeo de like, de compartilhar?